Então pessoal, vou, a gente vai começar aí a live falando sobre o tema da morte do Edson Luiz e o movimento estudantil libertário. Eu vou só esperar é, algumas pessoas entrarem, ver se tem, tem público é, disponível para assistir e aí a gente começa, beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo é, ver aí na tela a apresentação do PowerPoint ou não? Por favor, quem estiver conseguindo assistir, é, olhar o, os slides que eu coloquei, deixe um comentário aí, porque eu ainda não, ainda não me entendi com essa questão técnica. Tô, já estou tô um pouco melhor do que, do que a última live, mas ainda preciso... Pegar melhor como é que funciona aqui. Pessoal, uma pena porque eu fiz um, fiz um teste aqui na última vez e tinha a apresentação no PowerPoint tinha funcionado e agora ela não, não aparece aqui é, infelizmente não sei o que acontece, eu clico e uh, faço tudo que o, é, o que a configuração do Facebook exige mas não, não consigo é pra mim tá aparecendo aqui né é, quando eu clico, aparece no, no, no vídeo, no né? retorno do vídeo ao vivo. Mas aí me confirma esse a, a Mandy já comentou aqui que não está conseguindo. Não sei se tem outra pessoa que está... Se alguém está conseguindo ter acesso à, à apresentação. De qualquer forma... Eu vou jogar a apresentação agora no, no e e vou colocar o link aí. E ela não é exatamente, ela é, não é uma apresentação exatamente sobre o mel, mas é, tem uma, uma grande parte da apresentação fala do mel. Então, eu vou, vou jogar aqui o link. 20 segundinhos. É, não, não sei o que está acontecendo, não faço ideia. É, então, eu vou jogar aqui o link com a apresentação para vocês acompanharem, talvez é, baixarem e aí a gente pode acompanhar, não necessariamente na ordem, porque eu, vou, eu não vou usar essa apresentação inteira, mas a gente pode acompanhar algumas páginas da apresentação, tá? Então... É... Eu acabei de colocar nos comentários. Infelizmente, não sei o que acontece, mas já tentei várias vezes. Não sei se eu fecho o vídeo e começo de novo, mas eu acho que, enfim, não vai funcionar. Já coloquei para tentar compartilhar aqui o... a apresentação na tela, mas ela simplesmente não funciona. É um recurso do Facebook que é não está funcionando, não sei porquê. Inacreditável. É, várias vezes vai nada. Bem, eu vou esperar mais um minutinho e aí começa, beleza, pessoal? É, bem, então eu vou começar aqui, galera. É, vou pedir, vou só fazer aquelas velhas perguntas de como, se o áudio tá legal aí, se o pessoal tá conseguindo escutar, por favor, me dá um retorno aí no, é, nos comentários, né? Porque o, é, não é muito bom a, o, a, o setup aqui do, do, do Facebook para os vídeos ao vivo, não, não, não permitem... É, não permitem é, interagir além, do, além disso. Então, se tiver legal os áudios aí, o áudio aí, me avisa. Se tiver ruim, dá um toque aí nos comentários. É, a gente vai... Hoje, enfim, é, avisei um pouco em cima, né? Mas é, hoje é 20, 28 de março de 2020. Então, a gente tem... É uma data histórica, tanto para o movimento estudantil quanto para as lutas populares brasileiras, é, que foi a data da, do assassinato, né, da morte do Edson Luiz durante a ditadura militar. É, resolvi fazer esse vídeo por dois motivos. É, o primeiro, porque hoje também, além dessa data do, do assassinato do Edson Luiz, a gente tem a data, o aniversário do Ideal Pérez, né, que foi um militante anarquista importante especificamente para o Rio de Janeiro, mas é, para o anarquismo brasileiro de maneira geral, então hoje seria o aniversário dele. É, o segundo motivo, é, em termos de memória, a gente não deixar essas datas é, ficar, caírem no esquecimento. Então, inclusive, parte do, digamos, do, dos problemas políticos que a gente vive hoje, eles estão ligados também a gente não ter conseguido... É resolver essa herança da ditadura militar brasileira que permaneceu em grande medida para nós anarquistas dentro da, da formação social do Estado brasileiro. Né? Então acho que é importante como exercício de memória e reflexão política. Vou tentar não me alongar muito, que o outro vídeo ficou muito longo, então vou tentar ser mais breve, mas é, primeiro, começando a falar do anarquismo na ditadura militar brasileira. É, não existem muitos materiais sobre isso. Hoje já é um pouco melhor né, em, em termos de, de produção de textos, de artigos. Os primeiros artigos que saíram sobre isso foram do Edgar Rodrigues, que foi um, um historiador autodidata, né, um memorialista importante. É, e alguns materiais que foram sendo... É, lançados dentro, dentro ou fora da, da academia. Né? A gente tem o um trabalho do, do João Henrique sobre o inimigo do rei, que ele foca especificamente a década de 70. Eu estudei esse tema no, na minha tese de doutorado, atualmente estou tentando escrever um, terminar um livro sobre isso, né? era projeto para 2020, não sei se eu vou conseguir terminar, é, mas hoje já há um número maior e expressivo de estudos sobre o anarquismo na ditadura militar, ainda que esse período tenha sido um período muito difícil para o anarquismo brasileiro. É, no que diz respeito ao estudo da ditadura, a gente tem uma produção muito grande que, por vezes, não dialoga muito com a sociedade brasileira é, pelas características da, da universidade que a gente tem hoje mas é, eu separei aqui alguns livros de referência sobre o estudo da ditadura militar brasileira, que eu queria mostrar aqui. É, não é um tema, eu não sou especialista sobre esse tema, mas é um tema que eu me debrucei em grande medida nos quatro anos do doutorado por estudar o anarquismo na ditadura é, uruguaia, argentina e brasileira. Então, li muito uma bibliografia sobre a, a ditadura nesses três países, é, mas é não sou um especialista, não não é o meu tema de excelência, mas é, queria aqui recomendar alguns livros que podem ser interessantes para quem está assistindo. Né? É, o primeiro é o livro do, deixa eu colocar aqui, do Marcos Napolitano, né, que é um historiador da USP, é, que é o 1964, História do Regime Militar Brasileiro. É um é um excelente livro porque é um, livro, é um resumo, né, uma síntese muito bem feita, da ditadura militar com uma perspectiva bem interessante, abordando é, a esfera econômica, política e cultural. É um livro, para quem quiser ter o basicão sobre o tema, é uma leitura obrigatória. É, o outro livro que eu queria recomendar, já é um pouco maior, um pouco mais aprofundado, que é o livro do René Armand Dreyfus, que é, o 1964, A Conquista do Estado, que é um livro desse sociólogo uruguaio, que é um livro clássico, lançado no final dos anos 80, e que faz uma análise extremamente importante, classista, e consegue entender os motivos do golpe da ditadura. né? É, tem outros livros, eu vou falando durante a live no final da live, mas acho que esses dois são fundamentais. Acho que todo militante deveria ler é, esses dois livros, né? É, para entender a ditadura militar. É... Seguindo a nossa dinâmica, podem colocar perguntas, questões, comentários críticos também é, durante a live. É, começar falando sobre o contexto do, da, do, do assassinato da edson São Luís, um pouco antes do golpe militar. Né? Qual foi o contexto do golpe militar no Brasil? É, a gente tem, em plena Guerra Fria, a gente tem alguns eventos políticos que vão influenciar muito as esquerdas, né, e, e o campo da direita também. Então, revolução cubana em 1959, a independência da Argélia, é, o processo que vai levar a guerra do Vietnã na década de 60 e 70, e é esse contexto das, das doutrinas de segurança nacional, que são as doutrinas onde os exércitos nacionais, em específico os exércitos da América Latina é, passam a, a... Dentro desse contexto da Guerra Fria, o inimigo passa a ser... Passam a ser as próprias populações, né o comunismo, os movimentos sociais, os movimentos populares. Então, o Brasil, antes do golpe, na década de 60, ele era um país onde é, há um processo crescente de concentração industrial, bancária e, e de terras. Né? O Dreyfus ele mostra isso de maneira brilhante, como o, o, o país vai ficando cada vez mais desigual, mais concentrado do ponto de vista do, da, da circulação do capital né? é, no nosso país. E, e, e, e também o, o Brasil, nesse período, na né, década de 60, começa a se formar o um, um, que a gente pode chamar de um bloco, que é um bloco econômico da burguesia que tem como principal referência... É modernizar o país. E aí, modernizar, a gente está falando é, não do, do, em níveis tecnológicos, mas modernizar é, no sentido de abrir a economia brasileira, é, no sentido do liberalismo, da associação dessa burguesia nacional com capital é, externo, capital multinacional. Então, uma, uma, é uma burguesia que, tá, é, que começa a formar um bloco de poder. Um bloco de poder... Né, é, um conjunto de forças que vai é, se articulando para impor a sua posição política numa determinada formação social, numa determinada correlação de forças. A gente falou, no último, na última live, surgiu um debate sobre o conceito de força social do Bakunin, né, quando ele aponta que a organização multiplica a força social, para os trabalhadores, mas isso também se aplica à burguesia. Quando a burguesia se organiza, ela consegue é, transformar as regras do jogo. Né? O Bakunin ele, ele, é, não enxerga a sociedade a partir do, da harmonia social, ele enxerga as sociedades a partir do conflito. Então, mesmo em sociedades onde há harmonia, existe um conflito permanente de classes, entre as classes sociais. Então, é, esse bloco econômico, ele especificamente logo no início dos anos 60, ele começa a fazer uma extensa campanha golpista, cria dois dois, duas organizações, uma o IPES, que é o Instituto de é, Instituto de Pesquisas, eu sempre esqueço o nome do IPES, é, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o IBAD que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Então, essas duas entidades eram entidades formadas por militares, por, por empresários e tecnoburocratas, né? pessoas dentro da máquina pública ou, ou, ou fora, que é, mexem com a administração estatal. Essas, essas duas entidades elas vão desenvolver uma intensa campanha golpista, com vídeos, com... É, não tinha o WhatsApp né? que a gente tem hoje, mas... É, formação de quadros, né? é, com formação política nos quartéis, é, com, é, com propagandas, com financiamento de candidaturas contra o outro bloco de poder, que também é um bloco que, que dá classe dominante, mas que não envolve só a classe dominante, que é o chamado bloco nacional reformista, que o Dreyfus chama de bloco nacional reformista, que era o bloco... É, daquele, da, de parte da burguesia e do, do PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro, do Jango, de parte dos movimentos populares que defendiam um processo de reformas no Brasil, um processo de nacionalização, de nacional desenvolvimento, vamos chamar assim, né, do ponto de vista econômico. Então, esse bloco, esses dois blocos, eles acabam entrando em conflito e alguns Pesquisadores também vão falar que o golpe é a crise do populismo, é a crise dessa maneira, dessa forma de gerenciar os conflitos sociais. Populismo ou trabalhismo, para quem não sabe, é essa essa maneira de fazer do pacto de classes. Né? É, os trabalhadores ganham pouco, é, a burguesia ganha um pouco também. É uma maneira de gerir os conflitos é, econômicos e sociais num determinado país a partir da interface do Estado com a classe trabalhadora. Então, obviamente, enquanto anarquista, nós somos críticos ao populismo, porque ele geralmente conduz a um beco sem saída, né? é, conduz a classe trabalhadora a um beco sem saída. É, então, os motivos do golpe eles são motivos econômicos, é, motivos políticos, principalmente, e, em menor grau, motivos culturais. Né? É, lembrar que o setor ligado a esse bloco nacional reformista ele ele começa a ter uma um protagonismo muito grande no país a partir da renúncia do Jânio Quadros e assume seu vice vice João Goulart que está associado estritamente ao, ao a herança do do varguismo, a herança do Vargas o, o João Goulart era visto pela classe dominante desse bloco liberal é, como o herdeiro do Vargas e por isso uma ameaça porque poderia reeditar esse pacto de classe, poderia é, prosseguir no, nessa, nessa chamada política populista. Né? Então, acho que isso é importante. É, acho que tem dois pontos em específico, fundamentais antes do golpe, que são, primeiro, quando o Jânio renuncia, assume o João Goulart, e o, o João Goulart, ele, há uma, uma coalizão para para se instalar um regime parlamentarista, não fazer João Goulart é, governar de fato, e isso vai isso vai agudizar a crise política do país. E o, o IPEZ já vinham é, desenvolvendo essa essa campanha golpista há muito tempo, então, com o apoio dos militares, o golpe militar vai ser desencadeado, principalmente depois do, do grande comício da Central do Brasil, é, a gente teve também marchas da direita, financiadas pelo Pays e Bates, marchas do Rosário, da, onde a classe média, né, e aí lembrar que a, a nossa classe média, historicamente, ela oscila entre os setores mais progressistas e os setores reacionários, então a classe média fazendo grandes marchas pela família, por Deus, pela liberdade, marchas anticomunistas, muito fortes, é isso causa uma polarização política muito forte no país, os militares vão entrar em cena e, e vão operacionalizar o golpe. O golpe já estava sendo preparado pelo IPES e Bade, o que o Dreyfus e outros pesquisadores mostram, mas é, a, a, os militares acabam tendo uma precipitação é, fora da, do que estava sendo planejado e o golpe é dado é, antes do, do que era planejado por essas duas entidades golpistas que reuniam o empresariado. É, lembrar que a gente vivia uma crise econômica, a né? inflação nos anos 60, 63, 64 aumentou, 60% era um momento de crise também. É, e como é que estava o anarquismo brasileiro nesse período? Né? O que que, que que os anarquistas estavam fazendo? O que, que as anarquistas estavam fazendo? É, lembrar que o anarquismo vivia uma crise política muito forte. né No último vídeo, eu falei do anarquismo na década de 40, 50, onde a gente viu que havia uma, uma, uma, uma predisposição de construir uma organização anarquista nacional, de reinserir o anarquismo de sindicatos, mas isso, os anarquistas vão encontrar muita dificuldade nesse processo, então eles começam é, a década de 60 com as organizações políticas que não, eram, não estavam plenamente consolidadas, esfareladas, né, com pequenos grupos políticos, e a sua proposta para o nível sindical, ela também, ela encontra muitos limites na realidade, né? Não só pela, pelo contexto do anarquismo brasileiro, mas pela dificuldade de competir com outras forças políticas num contexto onde, de guerra fria, onde o comunismo, é, onde o, o socialismo real e a democracia capitalista eram, estavam pautadas no horizonte, é, mas, ainda assim, havia um, um desejo e uma vontade de prosseguir com as suas atividades políticas. Então, é, em 1963, a gente tem uma, um encontro anarquista né, é, nacional realizado no Rio de Janeiro, onde anarquistas de, de diferentes lugares, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santos, é, de Pindorama, Niterói, Porto Alegre, Bagé, Sergipe, Brasília, vão se reunir para fazer uma avaliação política do país, da conjuntura do país, e tentar propor alguma perspectiva política. Então, chama atenção, nesse período, a, a, tanto a necessidade de compreender a realidade brasileira, quanto a necessidade de reinserir o anarquismo no, no, no movimento sindical. Isso ainda é uma... Uma, uma obsessão do, do anarquismo no período. É, também destacaria a existência do Centro de Cultura Social, que vai continuar suas atividades ainda durante a década de 60, e do Centro de Estudos Professor José Otzica, que funcionava no Rio de Janeiro, CCS em São Paulo e o CEPT no Rio de Janeiro. Lembrar que o, o CCS... É, é, um, é um espaço histórico do, do anarquismo no Brasil e o CEPJU, ele, o nome foi fundado em homenagem ao José de Sica, né? Que eu falei na última live que ele faleceu em 57, 1957. Então é essa. Aí, em termos de imprensa, existia um jornal que vai circular de 60 a 64, que é o jornal o Libertário, né? Que é um jornal que Logo quando estoura o golpe militar, eles recolhem esse jornal, eles não, a última edição do jornal ela não é publicada, ela foi impressa, mas não foi entregue, distribuída, porque quando estoura o golpe, o, a militância anarquista decide que era mais prudente não, não distribuir esse jornal nesse contexto. Esse jornal vai ser substituído por um outro jornal, que vai ter uma, uma outra linguagem, que é o Delbar, que vai funcionar de 65 a 68. A gente tem também, de 67 a 68, o jornal Protesto, o jornal estudantil, é, que, do, do, que vai... Inclusive, o MEL nasce nesse contexto desse jornal, e o jornal Autogestão, em 69, né, que teve curta duração. É, o, é interessante que, logo quando estoura o golpe militar, é, o anarquismo brasileiro vai tomar medidas de segurança. Né? É, no Rio de Janeiro, por exemplo, a militância anarquista dividia é, o espaço é, de sua sala, né, do CEP, com um outro, uma outra organização, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, né, que era uma, uma organização trotskista, que foi importante também nesse período, e que dividia o espaço por questão de custos. E aí a primeira ação do, da militância anarquista é ir nessa sala, quando estoura o golpe, e retirar todo o material e se livrar do material. Então, a gente tem, assim, em termos de fontes, foi uma... Uma perda histórica para pro, os historiadores, né? Porque a gente perdeu uma série de materiais para todo sempre, né? Foram perdidos, foram destruídos. O ideal, junto com. É, agora não sei se foi o ideal, acho que foi o, Bot, o Botino e o Edgar Rodrigues, eles colocam todos esses materiais dentro de uma picape, dentro de um. Os um sacos de, de cimento. Edgar Rodrigues conta essa história e, e se livram né, desse material para não serem incriminados. Também eles vão se livrar das atas do CEPS, onde as reuniões eram feitas. O CEP era um espaço social né, dos anarquistas, da militância anarquista, para tentar passar em e ao golpe militar. Né. É importante também, essa preocupação ela não é uma preocupação à toa né, desse período, porque logo quando estoura o golpe de 64, mais de 50 mil pessoas vão ser presas no, no país. Então, essa história, esse discurso que a gente vê da, da direita, por exemplo, né, ou de uma historiografia liberal que flerta com revisionismo, é de que o golpe, é, o golpe a ditadura militar brasileira não foi tão dura quanto contra as, contra as outras, foi dita branca, isso não é verdade. Então, logo quando estoura o golpe, a gente tem 50 mil pessoas presas é, no Brasil. É, então, é, mesmo nesse contexto de, de uma ditadura, e ainda não havia clareza, e aí tem divergências, é, mas ainda não, no, no, o anarquismo brasileiro ele ainda está dentro do olho do furacão analisando o que, que era aquele período, mas já se sabia que era um, um governo autoritário, uma, uma ditadura controlada pelos militares. É importante que se diga que quando a gente usa... Eu, eu, como historiador, prefiro usar o termo ditadura militar, tá, gente? É, é, por que ditadura militar? Porque se ganhou recentemente uma historiografia liberal, começou a difundir é, o termo ditadura civil-militar. Então, o termo ditadura civil-militar, ele originalmente, ele foi... É, o Dreyfus foi o primeiro a falar sobre esse termo, mas o civil para o Dreyfus, ele analisa o que, o, que é esse, o que é esse setor civil da ditadura, né quando ele fala em golpe civil-militar, ditadura civil-militar, então ele está se referindo aos setores empresariais, né? porque não existe sociedade civil, que, é, os liberais acreditam na sociedade civil enquanto um conceito genérico, né? um ente genérico, sociedade como um ente abstrato. É, acho que, para a gente, enquanto anarquista, defendo que não, não, não é bom a gente usar esse esse conceito de ditadura civil-militar, porque a gente induz o, o leitor, a gente induz a, aquele que tá, a, aquela pessoa que está nos escutando a, a fundamentar, né, e já tem uma historiografia é, que flerta com esse tipo de coisa, a, a fundamentar o, o, a ditadura como um desejo da sociedade. Inclusive, inclusive já tem uma, uma, tem uma historiadora olavista, é olavista mesmo, ela... ela processou o, um professor da USP, é, né, é por, porque o professor compartilhou algumas, algumas, alguns posts dela, e ela é olavista mesmo, é o Olavo de Carvalho, o Sérgio Moro, e ela defende que é, que é isso, que não teve ditadura, a sociedade, na verdade, cria o golpe. Mas que sociedade é essa? Se a gente pegar lá o, a plataforma dos comunistas libertários, né, é, que foi escrita pelo pelo, Macno, pelo pela IDAMET, né? É, o anarquismo não acredita numa, ele acredita que a sociedade é dividida em classe então que, que civil é esse né? então acho importante a gente é, se for usar o termo, explica o que é né? faz que nem o Dreyfus é, se for preferível, não usa porque tem uma historiografia liberal que é, que usa esse conceito para é, para tornar a realidade um pouco mais nebulosa. Lembram, não sei se vocês lembram quando o Toffoli disse disse numa entrevista que não existia é, que não houve ditadura é, militar, mas em 64, mas um golpe militar. E ele se baseia nessa historiografia liberal, né? É, é citaram Daniel Aaron Reis. De fato, ele foi o primeiro a a começar com essa história e outros autores vão vão radicalizar. Né? Eu tenho até um outro livro para recomendar, é, é o livro do, do Demian, né? É, uma, é, é, a miséria da historiografia, é a miséria da historiografia, que é uma crítica ao revisionismo, né? o conceito de revisionismo ele pode ser útil em, em alguns aspectos. É, eu acho que tem alguns artigos aqui interessantes, é um livro com uma orientação é, marxista, né? de análise, é, não necessariamente vai concordar com tudo, mas... Eu acho que tem questões interessantes, é, muito corretas do ponto de vista analítico, principalmente quando há essa crítica a, essa, a esse tipo de historiografia liberal, né, que acaba flertando com a direita e depois com a extrema-direita. É, então, vamos parar. É, o Bosch até colocou, né, sobre gostou da reflexão de ditadura militar, tem gente que usa empresarial militar, que é um termo que o Dreyfus também utiliza, né? É, é, que é interessante. É, é um, esse termo ditadura empresarial militar é interessante. E aí pensar que os empresários têm interesse direto com a ditadura, né? Eles se beneficiam com a ditadura, com o aumento da, da, da taxa de exploração. É, tem um livro também do, do, do Pedro Reis: é, Estranhas Catedrais, onde ele mostra. É a corrupção durante a ditadura, a corrupção e o, a, o papel das empreiteiras é no, nessa arquitetura do, do regime militar brasileiro. Então, vamos dar nome aos bois e vamos usar a ditadura militar mesmo, é esse, ou ditadura empresarial militar. Se for usar civil, cuidado, porque a direita também está usando esse, esse conceito. Né? É... Bem, aí voltando aí, porque eu dei um fugir totalmente aí do tema do anarquismo, mas é interessante até porque os anarquistas, eles, eles é, pelo menos nos jornais, né, eles apontam esse caráter empresarial da ditadura. Então, já vi uma leitura do anarquismo, não sei se não dá para saber se será consenso, né, uma pesquisa em andamento, mas que havia o um interesse dos empresários e dos capitalistas uh, no golpe e na ditadura militar. É, de qualquer forma, a principal reflexão do ponto de vista da inserção política anarquista era renovar o anarquismo brasileiro. Lembrar que é, a gente tinha os velhinhos, né, cara? Assim, a gente tinha militantes da velha guarda que continuavam militando e que já viam a necessidade dessa, de operar essa renovação. Né? É, um militante que vai fazer essa reflexão de maneira bem aprofundado é o ideal perez onde ele troca em troca de cartas né aí agradeço aí o marcolino jeremias né que é o pesquisador também do anarquismo e e também é membro da do núcleo de pesquisa aldeguer e da biblioteca né que santos ele ele tem esses documentos ele me forneceu é, quando quando eu estava pesquisando é, esse assunto no doutorado e aí essas cartas são muito interessantes porque Troca de cartas entre os militantes, onde Ideal Pérez aponta isso, né, da necessidade de renovar o movimento. Ele vai, ele vai dizer o seguinte. Ele vai falar: qualquer movimento só poderá progredir e tomar corpo se for iniciado e orientado por jovens e estudantes. E aí ele, ele diz que é, os velhos companheiros não estão mais em condições físicas e culturais para um reativamento do movimento. O ideal militava desde 45, 47, né, no anarquismo brasileiro. Então ele já já estava mais velho e via a necessidade de fazer esse movimento. Então, o... essa proposta política ela vai ser dele, é, organizada dentro do anarquismo para tentar rejuvenescer o anarquismo no Brasil. E qual a situação do movimento estudantil no Brasil? Né? O movimento estudantil, que hoje nos parece ser uma força importante né, nas lutas sociais, ele... ele... Ele vai, em, em 1945, a gente, a gente tinha 27 mil estudantes no Brasil, universitários. E em 1964, a gente vai ter 142 mil estudantes. Então, a gente tem um, um crescimento exponencial do, do, do, das universidades por exigências do próprio sistema capitalista, é, então isso passa a ser um ambiente de disputa também. A direita disputa esses movimentos, né? O IPES e o BAD disputam esses movimentos. E a União, a União Nacional é, dos Estudantes, ela não era, ela vai ter um giro à esquerda nesse momento. Ela foi uma organização que era disputada pela direita e não é UNI um agora, né? Eu sempre lembro isso para a gente não ter anacronismo na hora de olhar para o passado, ou seja, de olhar o passado com os olhos é, olhar a UNE do passado como se fosse a UNE hoje, era uma outra UNE, é, então essa, e o movimento estudantil, de maneira geral, mesmo depois do golpe militar, ele vai ter mais liberdade de ação do que o movimento sindical e camponês, que vai ser duramente reprimido. É, o movimento estudantil, a repressão ao movimento estudantil, ela, ela, ela, é, ela é paulatina né, depois do golpe. Então, as entidades estudantis ainda, ainda seguem funcionando, ao contrário de alguns sindicatos que vão ser fechados. É, e o, o, o nascimento do movimento estudantil libertário, essa volta toda para chegar no, no nascimento do mel, ele está dentro desse contexto dos, das passeatas e dos protestos estudantis que estouram em 1965 e 1966. É, e depois a gente vai ter o mais de 68, né, que é a grande, grande explosão estudantil do mundo inteiro. Né? É, em 66, a gente tem grandes manifestações contra o governo Castelo Branco. É, e, e, em alguns setores também, o movimento estudantil ele, ele vai, ele vai aprofundar um processo de renovação das esquerdas. Né? Isso também, é, com o anarquismo, isso não é diferente. O anarquismo é renovado com isso. É, e ele também cria divergências, às vezes, entre as gerações, né? clivagens né? De, de concepções. É, então, o, o Mel ele nasce desse contexto de grandes manifestações 65, 66, onde esse grupo de, de, de estudantes que já circulavam no centro, no, nos espaços anarquistas e já tinham contato com os velhos anarquistas, eles começam... Eles, eles vão participar de um encontro em julho de 1967 para fazer uma, uma discussão sobre a perspectiva política do país. Em dezembro de 67 é fundado o Movimento Estudantil Libertário. Né? É, então, é um movimento que, inclusive, tem um livro muito interessante que é o Brasil Nunca Mais. O Brasil Nunca Mais ele é um livro também fundamental para a gente ler, eu não, não peguei ele aqui, mas é um livro que conta, detalha a tortura, da ação da repressão. é O Brasil Nunca Mais, tem o Argentina Nunca Mais também, é, na Argentina, foi um projeto lançado em vários países. E nesse livro, o... porque o mel vai ser reprimido em 69, né? nesse livro, o Brasil Nunca Mais, que é excelente, né? muito coerente, eles comentam que o mel ele foi inventado pelas autoridades policiais, ou seja, que ele não existia e as autoridades inventaram aquilo para reprimir um grupo de estudantes em 69. Para vocês verem assim, o nível de desinformação que existia, e, e eu acho que isso está melhorando um pouco, sobre a presença do anarquismo na ditadura militar, porque apesar de ser uma força minoritária, nós existimos, fizemos política, fomos reprimidos também em vários países, e tivemos uma participação política e social nesse contexto dificílimo da América Latina. Então, é, o MEL não é uma organização imaginária, como diz o livro Brasil Nunca Mais, mas ele é uma organização que se estruturou, apesar de ser uma organização de curta duração. É, então, é, assim, pra, aí o pessoal não está conseguindo ver, né, o, infelizmente, os slides que eu, que eu preparei, né, que na verdade já estavam preparados, mas não estou conseguindo mostrar de jeito nenhum na tela, mas eu botei aí o, o link, vou colocar de novo, para quem quiser baixar o slide, e aí quem puder abra o slide, esse slide agora, porque é, na, página, na página 19, né é, tem um pouco a perspectiva de programa do MEL, né, a intenção que aqueles estudantes tinham ao formar o Movimento Estudantil Libertário. Primeiro, é um não é uma organização política anarquista. Não é uma organização só formada por anarquistas, é uma organização de estudantes influenciada pelos anarquistas. Não existia, tá, gente, essa reflexão de que hoje existe do conceito de tendência. É, mas era uma organização mais ampla com uma perspectiva libertária. Né? No último vídeo também a gente conversou sobre essa diferença de anarquista e libertário. É o Encontro do Mel ele discutiu a situação do movimento estudantil, é, também é, é, a, a perspectiva do Mel era de aumentar a propaganda, criar grupos nos locais, nas escolas, né? formação de, de, de discussões de estudo na escola. Então, no, na página 17, falei errado, falei 19, mas 17. É, um dos objetivos era criar um comitê de coordenação dos estudantes liderados qual a perspectiva? Criar uma organização local de libertários e, e depois criar uma organização nacional. É, então, já existia essa, essa reflexão que não se faz casa pelo telhado. Não adianta criar uma federação ultra-revolucionária nacional se a gente não tem grupos locais e estaduais consolidados. Segundo, participar das manifestações estudantis. Então, percebam que o MEL tem uma perspectiva que não é sectária, então, não, não é aquela, aquela, aquela cantilena, sectária, que às vezes a gente escuta em páginas de internet, que os anarquistas não devem se misturar com nenhum movimento que tenha marxista, que tenha outras correntes políticas, não é bobagem. Né? Então, a ideia do MEL também é participar das lutas reivindicativas dos estudantes, independente das forças que estão lá. Terceiro, expressar a solidariedade aos estudantes e todo o movimento social para melhorar suas condições econômicas, não é? é a perspectiva do malatesta, né? Aquela coisa do crítica o quanto pior melhor, quanto pior melhor não existe. A gente tem que é, dar solidariedade. No momento da pandemia agora é dar solidariedade, criar a rede de apoio mútuo, como o sindicato dos táxis está fazendo lá na, é, em Uruguai, né? Como outras é, entidades estudantis, entidades sociais tão, estão fazendo nesse contexto. É, e e, quarto, influenciar para que as decisões das entidades estudantis sejam verdadeiramente representativas e não tomadas por grupos ou indivíduos dirigentes. Ou seja, nada de decisão por cúpula. Né? Uma coisa que a gente costuma ver nessa estrutura, que é a crítica dos anarquistas à dominação. A crítica dos anarquistas à hierarquia, a crítica dos anarquistas à, à, à autoridade, né? nesse sentido de uma instituição onde você não consegue ter democracia direta. E, por fim... É, apoia a UNE independente de interesses políticos, é, demagógicos e religiosos. Eles apoiam a UNE naquele período, mas vão ter, obviamente, vão dar combate ali na UNE a outras correntes políticas. Mas lembrando que é um grupo muito pequeno, um grupo reduzido, com uma capacidade de fazer política pouco estruturada, mas que está tentando agir ali. É... Bem, aí também é importante... É, aí na página, no slide, na página 20, né, é, para continuar acompanhando aí, a gente entrar em específico na morte do Edson Luiz. Né? Então, assim, o MEL foi criado em 67, uma organização nova que tinha um jornal, é, que é criada a partir da, da ação dos estudantes gaúchos e depois é, dos estudantes de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o MEL basicamente estava nessa, nesses três estados, é, as manifestações estourando no Brasil, é, muitas manifestações de rua com um nível de repressão muito alto. E o, o ápice dessa, dessas lutas estudantis vai se dar é com o, a luta em torno do restaurante Calabouço. Né? É, lembrar aí duas questões. Né? O, os estudantes já vinham lutando por uma reforma universitária é, desde 1965. Então, havia uma perspectiva do movimento estudantil de fazer uma reforma nas universidades, porque aquela universidade não representava para os estudantes uma universidade é, que, é, com, que representasse os interesses do povo e do movimento estudantil. Então, é, mas depois do golpe militar, a, e lembrar que o golpe militar brasileiro, é, tudo bem que hoje a gente tem um governo totalmente alinhado com os Estados Unidos, mas naquele período também tem um, um, um, alinhamento, um certo alinhamento, não é incondicional, mas tem um alinhamento da ditadura é, com o anticomunismo e, e estadunidense. Então, é, nesse período, o governo vai fazer um, o, o chamado acordo que o Renato já mencionou aí nos comentários, né? o acordo Mac-Usaid, né? Mac não sei como fala exatamente, mas é, é um acordo assinado pelo Ministério da Educação é, e pela... United Agents for International Deve Deve Development. É, meu inglês é macarrônica. É, é a agência para... É, Agências Unidas de, do Desenvolvimento Internacional. Então, era um acordo com, a, com técnicos norte-americanos, com uma agência norte-americana, estadunidense, que visava reformular a universidade brasileira. Então, quem estuda hoje em universidade, ou quem estudou dentro da universidade... é percebe que o nosso modelo ele foi, em grande medida formulado durante a ditadura militar, essa coisa é, de não ter uma turma fixa, por exemplo, você faz você pode estar puxando uma matéria você pode estar puxando uma outra matéria com outra turma então, é, essa foi, era, essa é a perspectiva do, da universidade que a gente tem hoje, ela em grande medida tem raízes também na, na ditadura militar, obviamente que depois da abertura democrática, alguma coisa mudou mas a gente tem algumas raízes ali é, e Então, os estudantes eles eram contrários a esse acordo. É, e eles também eram contrários à ditadura militar. Então, o a gente tem um, um restaurante né? É, chamado Calabouça, que era um restaurante que servia os estudantes secundaristas e os estudantes universitários. Então, os estudantes eram um restaurante no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde os estudantes podiam almoçar ali. Lembrar também, gente, reforçar... É, é que o estudante é, era uma das principais bases da, da, das esquerdas né, nesse período. A esquerda brasileira, em específico, tinha um grande contingente estudantil. É importante também ressaltar que é, muitos estudantes trabalhavam, não eram só estudantes, eram trabalhadores também, trabalhavam de dia, estuda, estudavam é, durante a noite, e eles estavam reivindicando, na época, melhores condições de funcionamento do, do restaurante Calabouço. Né? O Calabouço começou a ser perseguido pela ditadura militar, inclusive eles vão instalar câmeras em prédios em direção aonde os, os estudantes entravam, ficavam conversando ali, vão, vão, a repressão vai colocar pessoas dentro do, do, do, do restaurante, agentes infiltrados, né, que tentam pescar alguma coisa ali das organizações, e é, até que no dia 28 de março de 68, a gente vai ter uma manifestação dos estudantes que caminhariam, a ideia da manifestação era caminhar até a Assembleia Legislativa, quem conhece o Rio de Janeiro ali sabe mais ou menos onde é, né? não me lembro exatamente onde ficava, não tem um, um local preciso, mas depois eu posso investigar isso. Existia também dentro do movimento estudantil uma divisão de estratégia. Então, existiam aquelas correntes políticas que propunham que a luta estudantil deveria, deveria focar mais nas questões imediatas dos estudantes e outros que acreditavam que se deveria é, também articular a luta estudantil contra a ditadura e contra o imperialismo norte-americano. É, então, né, nessa passeata... É, a a polícia vai é, cercar né a, a, a, as tropas da repressão vão cercar o, o restaurante e nisso que a a, a passeata é, começa o Edson Luiz que ele não era vinculado a nenhuma organização política ele é atingido por um tiro né disparado por um agente da repressão e ele falece né ele morre é, não, ele é, outro transeunte que passava também é, é atingido por um tiro mas não, não falece então, os estudantes carregam, vão carregar o corpo é, do Edson Luiz até é, a Assembleia para garantir também que a ditadura não forjasse uma morte, como foi a do Vladimir Herzog depois, é, que, a, que, essa, que a verdade se restabelecesse. Então, eles vão ver lá, e isso vai desencadear é, duras lutas estudantis nas próximas semanas. O Mel ele chega a participar dessas lutas, eu participei de um evento, já, isso já tem muito, muito tempo, já tem uns, uns mais de 10, tem 12 anos, né? se foi em 2008, a gente conseguiu convidar um ex-integrante do MEL para falar, e ele, na infelizmente, o, o evento não foi gravado, mas ele, ele dá, ele, nas memórias dele sobre o MEL, ele diz o seguinte, que o Ideal Pérez ensinou os estudantes a fazerem a fazer um, um tipo de cola que eles botavam, subiam nos prédios, colocavam colocavam panfletos panfletos no, no, no alto dos prédios com uma cola que quando batia o sol aquela cola soltava os panfletos e distribuíam pelo centro do rio inteiro então é para não ser pego pela repressão né? distribuindo panfleto então o mel ele vai ter ele vai participar os integrantes do mel participam das manifestações vão distribuir panfletos vão participar das assembleias existia um uma frente é, chamada Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, que era. É, existiam várias correntes políticas ali, né? E o Mel, depois da, da morte do, do Edson Luiz, o Mel vai participar da. É, vai dar uma entrevista né, para a uma, uma, tribuna da, da imprensa, né, para um jornal, onde eles falam que que a potência de fogo dos estudantes é a coragem de pensar alto né? e que é a dignidade moral de vir às ruas para protestar contra a ditadura fantoche, né? colocando essa posição aguerrida. Né? Eles também vão distribuir um panfleto, que vai dar muitos problemas, para eles e para o anarquismo brasileiro, que é o, o olho por olho, dente por dente. Esse é um discurso que está no campo da esquerda inteira desse período, né? um discurso combativo, um discurso é, de reagir à ditadura militar. Né? Alguns depoimentos de pessoas que viveram aquele período dizem isso, que antes do assassinato do Edson Luiz, é, os estudantes não reagiam à repressão à ditadura, e que depois da, do assassinato, é, os estudantes passam a reagir, a tirar pedra na polícia... A atacar a embaixada dos Estados Unidos. Então, é porque se há consciência de que... É aquela consciência de que a esquerda revolucionária deve ter de que o sistema de dominação capitalista é violento e que ele não vai deixar de usar violência porque os trabalhadores optam por algum caminho pacífico nas suas reivindicações. Então, essa, os estudantes começam a reagir e vão ter manifestações toda semana, o enterro do Edson Luiz também é, um, é uma grande manifestação de massa. O Mel ele vai publicar no, no jornal seu, o protesto é, sobre a morte de um estudante, quem quiser ter acesso a esses jornais pode pesquisar, eu posso passar o link depois aqui na live, mas esses jornais inteiros eles estão na internet, né? na, na Unesp, no, no arquivo da Unesp, que a Unesp disponibilizou gratuitamente, então... É, eles colocam essa matéria mata um estudante, né? E aí eles vão refletindo sobre a morte do Edson Luiz, né? E é, mais a situação vai ficando cada vez mais tensa, principalmente com o, a promulgação do ato institucional número 5. né? Os atos institucionais eram medidas arbitrárias e tomadas pelo executivo, é, pela primeiro pela Junta Militar e depois dos militares que seguiram, então é, o AI-5, ele não é um golpe dentro do golpe, como parte da historiografia diz, ele é, um, é um na verdade, um endurecimento do regime que, é, uh, que não mudou a sua natureza. A sua natureza já era violenta, já era uma, uma natureza de dominação de classe, e o AI-5 vai estabelecer os marcos jurídicos para essa dominação de maneira mais acelerada. Então, o ato institucional número 5, ele suspendiu o habeas corpus, né, possibilidade do habeas corpus, ele determinava é, proibição de frequentar determinados lugares, ele proibia qualquer atividade de assunto de natureza política, então você não podia fazer uma reunião política, né? é, ele caçava também os mandatos parlamentares, é, eletivos e federais, é, e também impunha censura. Então, ele, ele é um, um ato institucional extremamente arbitrário e violento, onde, é, após isso, a repressão vai aprofundar ainda mais o seu, o seu aparato. Lembrar que o aparato da repressão, gente, ele, foi, ele, não, nasce, é, da, ele não nasce simplesmente de uma hora para outra. Né? Se vocês lembrarem do Ipeios e Bad que a gente comentou no início do, do, do vídeo, o IPES e o BAD, eles montam uma estrutura, um banco de dados, não né? existia computador, né? uma coisa muito, é, muito incipiente, mas uma estrutura de dados para vigiar os militantes, ter o contato de todos os militantes, então eles montam uma base de dados que é, essa entidade de empresários, tecno-empresários e, e militares, fora do Estado, monta uma, uma base de dados que depois vai servir aos golpistas para montar o Sistema Nacional de Informação, que é o... Sistema que é responsável por fornecer as informações da inteligência militar. Então, o, se a PM queria subir com o corpo do Edson Luiz, é, não sei, mas o, como prevenção, os estudantes tomaram essa, essa postura de prevenir que a ditadura sumisse. Né? Aliás, o, o, essa prática das polícias... É, é de, das milícias, né, dos paramilitares, de sumir com o corpo, isso aí tem origem na ditadura militar, né, esse tipo de prática. É, então, o, o, o Mel ele vai, ele vai ser reprimido junto com o CEPES, com o Centro de Estudos Professor José Otzica, em 1969. É, primeiro, esse, esse, esse panfleto, olho por olho, dente por dente, ele cai na mão da repressão. Então, a repressão passa a, a, a monitorar o, o mel. Segundo, o Cepijo, ele, ele mesmo durante a ditadura, ele faz, é, ele, ele fa, organiza determinadas atividades sociais públicas. Eram atividades que o, o, a militância anarquista tentava não chamar muita atenção. Então, a gente fazia atividade de debate, discussão de psicanálise, filmes, discussões literárias, grupos de estudo, para tentar criar uma fachada ali social e não, não ser reprimido, né? Mas é, um soldado da aeronáutica passa a frequentar as atividades do CEPJ. Então esse soldado ele, ele quando ele ele frequentava, ele não era um agente infiltrado, né? Ele na verdade ele ele tem interesse, né? na, na nessa é, nessas atividades, mas ele comenta isso dentro do seu quartel e a partir disso se abre uma investigação. É, da presença dele nessas atividades, e essa investigação ela é aberta para o restante do, do, do, do, do, dos integrantes do Cepjo. E o Mel já estava sendo investigado também. Então, é, a gente tem, em, em outubro de 69, a invasão do, da sede do Cepjo com a prisão de 18 militantes. Né? E a gente tem também um, é, um processo que é um processo inquérito militar, né? é, que, vai, que vai envolver, inclusive, militantes do Rio Grande do Sul também. Né? A gente tem a invasão de uma editora em Porto Alegre que editava livros, estava editando um livro do Daniel Guerrão, aquele livro clássico do Daniel Guerrão, que é anarquismo. Esses livros vão ser apreendidos. É, e aí, em 1969, é, a militância anarquista vai ser... É, vai ser presa e denunciada né, é, na base da, do, de dois artigos. O artigo 13, que era redistribuir material ou fundos de propaganda de providência estrangeira é, e o, de, é, providência estrangeira com doutrinas ou ideias incompatíveis com a Constituição. Repare que é o mesmo, mesmo fantasma sempre imobilizado contra o anarquismo do... Do, da ideia estrangeira, né? É, e o segundo, formar, filiar-se ou manter associação que, sob a orientação com o auxílio do governo estrangeiro é, ou organização internacional, exerça atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. É, então, é, esses militantes que foram presos, gente, eles vão ser torturados também. É, principalmente, isso quem fala o Petro Ferrua nas suas memórias, principalmente os que mentiram e tentaram dar uma outra informação e acaba sendo torturado. Né? E, é, era uma má prática da, da tortura, você, obviamente, é, nada que você fizesse evitaria você ser torturado ou não, é uma, um modo do, do dos regimes militares. O Ideal Pérez ele vai ser o militante que ficou mais tempo preso, porque ele, ele tinha mais visibilidade, ele vai ficar um mês preso, ele era o Ideal, inclusive ele faz aniversário hoje, né? como eu disse, o Ideal Pérez é um militante que começa a militar ali na década de 40, 45, 47, mais ou menos, filho de um militante sapateiro, é, ele, vai, ele vai, vai ficar um mês preso, vindo, ele não foi torturado diretamente, quer dizer, né? ele ficou um mês sem tomar banho, né? isso já é um tipo de tortura, ainda que seja uma tortura, um maltrato, vamos dizer assim, né? uma tortura direta. Mas é, o ideal, ele, na, nas suas memórias, ele comenta que ele ouvia os gritos dos torturados, né? E ele, ele vai também ter a casa invadida, onde vão levar, além do, de alguns livros, vão levar materiais muito subversivos, como relógio que o ideal tinha, bebidas. É, e o ideal ele é prejudicado no seu trabalho, porque ele era médico, né? E é, ele era médico civil, mas ele trabalhava no hospital do, do exército, né? Não era militar, mas trabalhava no Hospital do Exército. É, quem eram esses presos do Mel? Né? Quem, quem são essas pessoas? O que, é que elas faziam? É, Para a gente ter noção do que... que do, um pouco do, da composição social do, do anarquismo brasileiro, né? a partir da, dessa estatística. É, sete dos 16 presos tinham menos de 29 anos, então eram jovens, né? é, uma, um grande contingente de jovens. É, existiam muitos portugueses também. Eu falei no outro vídeo lá da presença da imigração portuguesa e dos anarquistas portugueses aqui no Brasil, que nesse período também vão ter uma, uma ação importante, né? uma articulação importante. É, profissões diversas, tá? A gente tem desde estudantes, gráficos, secretárias, professores, méd médico, dentista, chefe de construção, auxiliar de escritório, auxiliar de contador, barbeiro, é, representante comercial... É, então eram, eram essas profissões dos, dos presos, né? E para fechar mesmo, que aí o vídeo já está muito muito grande, essa repressão ao anarquismo, ela vai precipitar uma uma desarticulação temporária do anarquismo no Brasil, porque o Mel ele de fato ele era muito promissor, mas ele ele ele não consegue se desenvolver adequadamente, né? Ele já sofre uma repressão de maneira muito, muito precoce. Então, de 69 a 72, é, 72 é quando acaba o processo do, do, do MEL, quando eles são inocentados, é, o, os anarquistas vão, ficar, vão manter muito cuidado, né? o CCS vai ser fechado, eles decidem fechar o CCS, o CEPJU já estava fechado desde 68, e aí de 72... A 77, eu considero isso, né? Na minha tese de doutorado, eu falo isso. É o pior momento do anarquismo brasileiro. É, é, é, o, é o momento de semi clandestinidade, né? Porque é, é, depois desse processo, realmente, o anarquismo vai ficar ali cinco anos se organizando em casas de, de companheiros e de companheiras, né? As Terredes, por exemplo, Del Pérez, é, no, no, no, nos sítios do, do, do anarquismo brasileiro e o Mel ele na verdade só dura dois anos vamos colocar assim né? mas eu acho que a gente finalizando o vídeo a gente deve é, recordar essa história entender as perspectivas políticas colocadas ali né é, compreender quais eram as propostas sociais e também fazer homenagem é, a esses a esses companheiros né é... Não, eu não estou, o pessoal está falando, vamos financiar um ar-condicionado aqui, mas é aqui a, eu não tô. na verdade, está tranquilo aqui, estou com o ventilador aqui, está tá de boa. É, então, é, o Mel é uma organização que tem essa importância e eu acho que a gente deve lembrar ele nos marcos dessa ditadura sangrenta, inaugurada em 64. acho que o Edson Luiz também deve ser recordado, recomendo que, para quem tem interesse num debate mais político, num debate não, numa ação política, é, visite as páginas da Resistência Popular Estudantil, que está organizada é, em, todos, em muitos estados do Brasil, né, com uma presença de anarquistas construindo é, essa, essa organização, né, uma organização de tendência que também tem a perspectiva de organizar estudantes para a luta e que é, obviamente não é a mesma coisa que era o mel, mas que, em grande medida, é, a gente pode ver semelhanças também. Né? Então, eu queria fazer queria deixar essa propaganda aqui. É, é, eu abri aí para perguntas, colocações, e só queria falar também mais uma coisa, que é... Ah, que é do, o livro que eu divulguei ontem, que tem um texto sobre a história do anarquismo na ditadura militar brasileira. Esse texto está no livro História do Anarquismo e do Sindicalismo de Intenção Revolucionária no Brasil, que foi organizado pelo Cauã, William, e por mim. É, eu escrevi esse artigo sobre a ditadura, tem um outro texto sobre o inimigo do rei, do João Henrique. Então, quem quiser é, estudar melhor, é, leia esse, esse livro. E aqui eu também divulgo um livro que é a, não sei se dá pra, agora dá para ver A Ditadura Aconteceu Aqui é um livro organizado pela, pelas historiadoras Carolina Delamore, pelo, pelo historiador Gabriel Amato e pela historiadora Natália Batista eu também escrevi um, um artigo sobre o anarquismo na ditadura militar tá? é, no, no, no Brasil, então está aqui também é, e quem quiser pode achar tem também os trabalhos de Edgar Rodrigues tem a minha tese de doutorado tem um capítulo só sobre isso que agora eu estou usando, já terminei, estou usando parte desse tempo para organizar esse material e escrever um livro específico sobre o anarquismo na ditadura militar é, brasileira. É, isso, esse era o, o recado que eu tinha para dar. Né? E Edson Luiz vive, né? Edson Luiz vive, Ideal Pérez vive também. É, vou jogar aqui o... É, o, o link do, do livro. Eu ia falar mais uma coisa da historiografia, mas aí fica para as perguntas, beleza? É, o Maurício aqui já fez uma primeira pergunta. Ele falou, fala um pouco sobre o desafio de fazer uma pesquisa sobre um tema ainda pouco estudado, em que há poucas fontes e estudos de referência para a consulta. É, eu acho que aí a gente tem que tem que fazer esse trabalho que o historiador faz que é o inventário de fontes, né? É, que é buscar as fontes. Para primeiro... Porque é muito comum no, no, na esquerda, e no anarquismo, de maneira geral, também, às vezes a gente fala assim, o anarquismo não tem nenhuma discussão sobre raça, não tem nenhuma discussão sobre gênero, não tem nenhuma discussão sobre movimento estudantil. E às vezes a gente fala sem saber, né? A gente fala sem... sem pesquisar. É... Pode ser que o anarquismo não tenha uma discussão adequada sobre isso, mas primeiro é buscar as fontes. Então, primeiro, a gente precisa fazer esse trabalho do, do inventário de fontes. Realmente, é uma, é, tem poucas fontes sobre esse período, mas elas existem. Eu trabalhei com que com tipo de fonte? Com jornais, com o inquérito policial que está disponível no site da hemeroteca. Hoje, com a internet, você consegue acessar a hemeroteca e consegue achar esses documentos, que estão lá, online, com, vários, com o processo que o Daniel sofreu. Né? Então, você consegue. Outra coisa, entrevistar militantes com depoimentos. Tem vários depoimentos, depoimentos gravados. Tem mais depoimentos com, com o pessoal do, do Inimigo do Rei. Né? Mas é, a entrevista é, uma, é uma, uma fonte. Eu tive muita dificuldade de encontrar as pessoas. Inclusive, eu queria fazer isso esse ano ver se eu conseguir encontrar pessoas do, do, do antigo mel para que elas falem e para que a gente grave. E outra coisa é a microhistória, né, gente? A microhistória é um método da história para a gente buscar as migalhas, né, cara? Eu, isso eu fiz um pouco no trabalho de doutorado, tentar buscar aí buscar as migalhas. Por exemplo, eu achei, eu achei essa entrevistazinha pequena no trabalho do... É, no, no jornal. Pesquisei os jornais todos na né, Emiroteca, achei uma pesquisa do Mel que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E, ele, e, e aquilo é fonte, é fonte histórica. Então, acho que é, estudo de referência tem que catar também. Tem que catar... É, eu acho que o Edgar Rodrigues é uma referência, ainda que ele não tenha, do ponto de vista histórico, ele não é formado em história, é né, um autodidata, um pesquisador, mas é... Tem, é, agora tem mais coisa, né? do inimigo do rei tem muito trabalho, né? porque o inimigo do rei já é um período depois, já em 77, é né? um, um outra coisa. Sobre o contexto do, é, do anarquismo francês em 68, é importante essa pergunta porque eu não falei do mais de 68, porque o mais de 68 brasileiro, ele na verdade é em 67, né? a gente, a, a gente, como a gente tem uma historiografia eurocêntrica na nossa cabeça, e o anarquismo em grande medida ele também, isso é uma crítica que a gente vem desenvolvendo no ITA, né? é fugir dessa perspectiva eurocêntrica do, do anarquismo, da história do anarquismo. Por exemplo, é, eu, é, antes de pesquisar qualquer coisa do anarquismo, a gente estudava sempre o Mai de 68 a partir das referências da França. Mas o Mai de 68 é na América Latina foi muito mais violento, né? ele foi muito mais... É, é, a repressão foi uma coisa brutal. No México, é, centenas de mortos, no Uruguai, é, eu acho que a gente tem que entender o MAI de 68 é, não só como uma revolta estudantil, isso é outra, isso é outra falácia que a gente é, acaba incorporando nos debates, o MAI de 68 não é só uma revolta estudantil, o MAI, o, o Mai de 68 ele é, na verdade, uma, uma, uma reação da classe trabalhadora, na França, por exemplo, como o Alexandre colocou, né, falar mais da França, França tem uma greve geral né, que história lá, é, é que pa paralisa as fábricas. Então, é esse. Vários autores comentam sobre isso, né? O quanto a gente tem que resgatar esse aspecto classista do mais de 68. O Maurício recordou brilhantemente o Cordobaço argentino, né? Cordobaço argentino, gente, para vocês terem ideia, a cidade ficou três dias na mão dos trabalhadores. O, a militância anarquista vai participar desse processo ativamente. Eu pesquisei isso na minha, na minha tese também. Tem também o Rosariaço, na cidade de Rosário, também uma, uma repressão brutal. Né? É, então, entendeu o Mais de 68 a partir de uma luta, que é uma luta contra as ditaduras, contra as ditaduras constitucionais, e contra o imperialismo e lutas que expressavam também uma luta contra a internacionalização do capital. O capital estava se internacionalizando. Então, não é à toa que essas lutas vão estourar em tudo quanto é lugar. Né? É lembrar que o capitalismo é um sistema mundo. Né? E aí, a gente, enquanto anarquista, não vai olhar só para o sistema econômico. A gente olha também para o que o Bakulim chama de sistema capitalista estatista, que é um outro conceito fundamental para a gente pensar também é, as crises é, quando elas se apresentam. É... é e aí é isso, gente. Não sei se, tem, se, a gente, se vocês têm mais perguntas, comentários. Também. Infelizmente, esse modelo da live do Facebook não permite que as pessoas falem. né? Isso é ruim. Eu estou eu tentando investigar aqui um modo de... de talvez a gente alterar esse tipo de, de dinâmica por outra plataforma. É, não sei quantas pessoas estão online. Ah, o Renato fez um... um o comentário do livro do História do Anarquismo no Brasil, né? do, organizado pelo Rafael Borges, de Minícius. Né? É, esse livro é, ele, ele, ele é muito interessante, né? tem o volume 1 2, inclusive um dos volumes está esgotado. É, eu recomendo, talvez, é porque esse livro também, ele, ele, depois desse livro, diversas pesquisas foram realizadas, então é bom também é, ler outras coisas mais atualizadas porque é um livro que tem excelentes artigos, mas é importante também buscar outras referências porque já, já é, rolaram várias pesquisas né? mais pesquisas sobre o tema a Clara está fazendo um comentário quando ela, é, ela fez, conheceu a atuação do movimento estudantil né? é, que ela leu no MC, né? que é o, o o MSC o informativo do Núcleo de Pesquisa Marta Costa, ela leu um resumo da minha pesquisa, né, que bom que, é, acho que o mais importante é isso, né, da, da pesquisa, a gente que é militante também, é, sendo pesquisador e militante, a gente é, entende, né, parafraseando o Bourdieu a, a história é como esporte de combate, né, não é história para ficar em casa, para a gente é, olhar para o passado de maneira nostálgica, mas eu acho que essa é a importância, né, de a gente conseguir, para quem está na militância ali, no movimento antitiativo, é, conseguir ter uma referência para pensar a sua própria atuação, e não copiar né, o, que o, o que os militantes do passado fizeram, mas ter uma reflexão crítica sobre esse passado. Eu agradeço é, o, o comentário, né, o, o agradecimento aí da, da Clara de, de ter servido, né, fico feliz que esse, esse, esse material tenha servido para a sua perspectiva política. É, o Renato está falando do volume 1, um, que está esgotado, do livro, do História do Anarquismo no Brasil. Realmente, é, livros anarquistas no Brasil, eles já saem raros, né? Eles já são, é, Se sai um livro anarquista, você tem que comprar porque ele já vai ser raro em dois anos, porque vai acabar e não vai ter mais. O Auditor e Diferença, 42 pessoas online nesse momento. Que bom, né? É igual É Mesmo nessa situação de isolamento social, é como se fosse uma atividade, né? De estar, é, parece uma atividade do, do CELIP, né? uma atividade cheia de debate. É, deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta aqui, eu não, não vi. É, o Rodrigo colocou que tem um prédio ao lado da UERJ que tem o um mel grafitado em preto. É, tem ideia de se isso procede? É, eu não faço, não faço ideia, eu posso até olhar aqui, mas eu não vou ter noção, porque eu não encontrei em, em nenhum livro uma referência geográfica do, do mel, né? Sobre isso. é, é o Também o auditor de Firenze diz: essa ideia da cola é sensacional, falando do, dos panfletos que o mel colava no alto dos prédios, quando batia o sol, os panfletos soltavam e caíam por cima do, do centro da cidade, do, do Rio de Janeiro, de outros lugares, para não serem pegos pela repressão, né? E É uma ideia muito boa e a gente tem que pensar também no contexto. De, de pandemia, como é que a gente inter, intervém né, na realidade? Né? É, não, ficar, não ficar desarticulado, não ficar parado num contexto gravíssimo, de crise gravíssima, né, de pandemia e, e uma crise social que está crescendo. É importante pensar essas estratégias. O Matheus colocou, tem que chamar o Felipe correr para as lives. Sim, eu já falei com o Felipe de, de é, a gente tentar articular isso. É, vamos ver com ele. Aí depende do... do do horário dele, né? E da, da disponibilidade dele, mas a gente pode fazer algo com ele sim, no ITA. E com outros pesquisadores e pesquisadoras também. A gente só tem que triturar melhor isso, uma coisa que é, a gente tentar fazer. É, a, acho que foi acho que de perguntas, não sei se tem alguma coisa nova. É. é Acho que é isso. Acho que não tem mais nada. E aí eu vou dar mais uns... Como eu fiz no último vídeo, para não ficar muito grande, mas já ficou grande de novo. Vou dar mais aí uns minutinhos, uns cinco minutinhos, para ver se alguém tem algum comentário. Enquanto isso, eu vou colar aqui o, o endereço, o link do, do livro, do PDF inteiro, né? do livro História do Anarquismo e da França Brasil, que tem é, o o livro, o PDF lá. Né? A Jennifer, comentando o Cauã, né? a companheira, é, é, também foi sugerido no último vídeo, é mais costurar mesmo. É, dificuldade é mais a gente costurar essas coisas, mas acho que a gente pode ir pensando essa semana e, e organizando isso. Vou tentar ver aqui, com o pessoal do ITA, como é que a gente pode fazer isso. É, eu vou colocar aqui agora o, o livro, O material. Uh, cadê? Vou colocar aqui ah, tá aqui vou colocar aqui o link no, nos comentários é, o Bote está agradecendo a apresentação é, ressaltando a importância de se realizar esses, é, esses espaços né é, acho que é importante com certeza fazer isso, né? eu sempre, sempre fui muito avesso a fazer esse tipo de coisa, né? É, a gente tem essa uma essa coisa da, da sociedade muito privatizada, com uma preponderância das redes sociais muito grande, o Maurício está elogiando o, o livro, não sei se o Maurício escutou falando ontem da, do verbete da Wikipédia, né? que inclusive deu o prêmio, né? onde o Maurício alterou o verbete de anarquismo da Wikipédia, e ganhou um prêmio, o verbete ficou em destaque durante semanas. Então, tinha comentado isso, que o verbete da Wikipédia de anarquismo está bom, né? porque não estava antigamente. Então, tinha muitas informações é, superficiais ali. Vou colocar também o o é, protesto. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. É, no CPDOC, não. É, eu vou ter que colar depois, esse, porque eu não estou achando. É, eu até achei uma matéria aqui sobre o protesto, mas não achei o link sobre o, os jornais, né? Eu vou dar mais um minutinho aí, qualquer coisa a gente fecha. Então, gente, é... Mas é assim, espero que vocês tenham gostado aí dessa, dessa live, né? Eu montei meio em cima, mas é um assunto que me interessa bastante, é um assunto que eu sou muito crítico, é... por ofício de, de, de ser professor de história, né a gente acaba defendendo essa ação social da história, né então é... eu sou muito crítico de quem ignora o, o papel da história para sua formação política e militante, eu ouvi isso de militantes anarquistas, inclusive, é... lamentavelmente, né? já ouvi isso de militantes de esquerda, que é, ignoram, acham que estudar a história do anarquismo não serve para nada. Eu, eu sinto, é, eu lamento muito e fico muito é, incomodado com esse tipo de postura política, né? porque é, eu acho que a história é um esporte de combate, ela é fundamental para a gente analisar o passado, fazer luta, a gente pensar os, as nossas perspectivas políticas. Então é isso, gente. É o Maurício já está se comprometendo a escrever um verbete do Mel na Wikipedia, olha só, que maravilha. É, eu espero que a gente é, aí a gente possa fazer mais mais lives. Aí quem quiser deixar nos comentários propostas de temas. Né, ontem o pessoal já deixou algumas propostas, é, mas pode colocar aí e aí a gente encerraria a live e, e agradecer todo mundo, né, pela pela participação, por, por ter conseguido é, assistir, comentar, participar. E é isso, a gente tem uma, um, um grande desafio pela frente, de não se paralisar nessa conjuntura política, ao mesmo tempo, a gente está preparado para é, o grande desafio dessa crise social que está tá colocada né, no, no Brasil, com esse governo maldito, né, é, é, com essa elite política brasileira que é inacreditável, assim, uma coisa surreal. Então é isso, gente, vou fechar aqui a live, mais uma vez um abração aí a todo mundo, e é, é isso aí, vamos adiante, e Edson Luiz vive, e Pérez vive. Um abraço aí a todo mundo que participou, vou encerrar o vídeo aqui, valeu galera, um abração.